Olá, amigos queridos do canal do Cícero e Madalena. Aqui estamos nós num dia de domingo pela manhã. Um dia um tanto frio, porém gostoso. Nós estamos indo na casa do seu Deca. Temos uma encomenda para deixar lá. Queremos de coração fazer uma visita para ele, ainda que rápida. Mas uma visita que ele possa se agradar do que vai receber. E espero que nossa presença lá seja uma benção. Porque eu sei que eles são sempre bênçãos em nossas vidas Então, estamos no caminhozinho Mais uma vez, você já conhece, né? Já sabe até de cor, eu creio Como que é o caminho para lá E mais uma vez estamos indo lá, tá bom? Vou chegar lá e espero que eles estejam acordados. Bom, eles acordam cedo, né, velho? torão bonito, ó Acho que é o único também, né? Pessoal aqui na roça, gente, eles é o que eu falo sempre, se o roceiro parar a trabalhar, nós da cidade grande vamos sofrer. Aqui ao lado tem uma empresa e um trator começou a plantar algo ali, não sei não, tem vários homens trabalhando. Não sei o que estão plantando não, mas estão plantando, mora dessa. O painel que o gente fez ali, ó. Quer ó? O gigante, ali agora, agora. você vê bem. Ó. Ah. Ele pegou mais três desse pra fazer, né? Mais três desse e mais uma câmera fria. Falou pra mim assim ontem. Ele tá tão contente com o trabalho dele que só vendo. você quer o seu mega, né? Não. O seu não tem fusca? É, a gente não sabe, ué. Mas... De repente com e aí, mais cedo a minha garganta, é dia, viu? Igrejinha da Assembleia de Deus E aí, agora é época de muita pomba colher o milho pra cá, ó Quanto que não deve ter de pomba pra cá É aquele milho que aquela vez Eu fiz o vídeo Tá aqui do nosso lado esquerdo Totalmente seco, pronto para ser colhido Agora é só as máquinas começarem a colher já Ah é, já colheu, gente. Desculpa da vergonha. Madalena que tem mais intimidade que a roça bateu o olho e falou que já colheu. Só falta agora então tirar isso aí pra Silo, é isso, velho? Agora o que eles fazem eu não sei. Eu acho que é pra Silo, né? Será que não? sim. Bom, sei lá. Tira verde. Hã? Silo que eu sei tira verde. Corta com o pé e tudo. É, então eu tô precisando aprender mesmo, viu, velho? tô falando, borracha. <risos> tô falando borracha? Ele Do lado? falando borracha? tem um pedacinho dele vassoura Vamos ver se eles estão aí. Primeiro eu vou passar na casa do nosso amigo Dalmo. Nosso querido Darmin, que a gente eles fala. Vamos ver, que, mais, que ele esteja acordado já. Senão, chegar ele vai acordar os outros. Que é um negócio meio esquisito. É um cachorrinho. Calatinho né? Não tem nem tamanho. Não tamanho. Olha a tomzica do cachorrinho. De repente tá todo mundo ainda dormindo. Eu acho que tá dormindo. Não se... Vamos ver, ué. Se tiver acordado, vai dormindo, tá dormindo. Vai acordar, tá acordado. Acho que deve estar tá dormindo, mesmo. Bom, gente, aqui na casa da Márcia, o carro não tá lá na garagem, provavelmente deve ter saído. Como ela é filha do seu Sebastião, muitas vezes seu Sebastião, ele... Recebe oh, os filhos, né? É, o Zazinho é, tá ali. Olha o cachorro, que bonito. Essa raça aqui eu gosto. Cadê? Essa raça aí, ó. Burder Collie. Tá bem atrás aí, ó. Tá ele descendo meio hum, do hum. mato lá. Ah, a tá de perto, né? Olha o menino aí também, ó. Chegamos no Seu Deca, vamos ver se, ele tá, se eles estão aí, né? Eu já estou vendo uns ali já. O Darmo está bem. Por isso que eu não encontrei o Dalmin lá, né? Tem razão. O Seu Deca já está limpando o quintal aqui, ó. Ele não para, gente. Vocês sabem que ele não para. Mas a turma quer um bem nesse homem tão grande que até eu admiro, né? Gente, eu não sei que flor que é essa aqui que o Seu Deca é que plantou. Olha que é coisa mais linda. Aí você sai dessa vermelha que vem para cá, ó, é uma rosa. Olha o mão abençoado que o senhor me tem. Ó. Olha que linda essa rosa. Essa aqui é, ele colocou no mesmo canteiro, do lado uma da outra, duas plantas. né? Então nós temos essa daqui e tem a, ro a rosa. Olha que rosa linda. E tem também essa, Hibisco, Essa aqui é hibisco amarelo. Olha só que coisa mais linda de hibisca amarela aquele planta Uma abençoada né Essa já não sei o nome também Beijinho, Madalena gosta muito dela É, enquanto a gente está descansando Dia de do domingo elas estão trabalhando ó. Carregando A provisão para o inverno Olha lá estão pegando aqui perto mesmo, está pegando longe não. A outra flor linda aqui que o seu Deca plantou também, ó. também não seu nome não. Essa aqui a gente não tem como errar, né? Orquídea. Gente, mais uma vez estou aqui no jardim do seu Deca, gravando essas belezas que ele tem aqui. E tem uma planta ali embaixo, que o Deca trouxe, plantou, com essa mão abençoada dele, pegou. Chama Mão de Deus. Eu já vou lá gravar para... É, Ou Margaridão. Ou Margaridão. Eu não Mariana. sabia, não. Aprendi agora. E ainda chama Girassol Mexicano. Tem uma borboleta por aqui, mas ela foi embora, né, bem? Tinha uma borboleta por aqui, mas ela já foi embora. Você faz ou come? O que eu puder gravar de flor do seu Deca, hoje eu vou gravar. Oi? Essa aqui? Sabia não? Você pega o talinho do fundo Você pega assim Você fala assim, ó E tem um cheirinho gostoso também, né? É Que planta que é essa, seu, seu, seu Deca? Olha só as flores que seu Deca tem aqui Não conheço também, não. Aí já vou passando, já vou registrando o cachorrinho também, galinha também. Agora eu vou ver esse daqui. que eu Tinha a amarelinha lá que eu gravei primeiro e tem essa vermelha aqui Fala rapaz, você que tá aí, moço? É, mesmo, olha. lá o Kaique lá, gente. O Kaique chegou, que eu nem vi o Kaique chegar. Nem tava aqui, nem Mais uma flor. E agora nós vamos lá na planta que eles chamam de A Mão de Deus, que o seu Deca trouxe. Plantou e é medicamento para diabetes. Vamos lá ver. Chamada mão de Deus. Estamos aqui, gente, ó. São plantas que a gente não conhece, passa a conhecer. E olha só que coisa mais bela. Chamada a mão de Deus. Margaridão. E tem um outro nome que a Madalena falou agora que eu esqueci. O pé é esse pé aqui. Faz lembrar um pouco uma planta que eu conheço como boldo. Outros conhecem como cura tudo, as folhas. Uns conhecem como cura tudo, outros conhecem como boldo. Agora eu não sei por que cada região tem os seus costumes, né? Suas, os nomes variam de lugar para lugar. Então essa aqui é a mão de Deus. Seu Deca tá limpando ali. Onde a gente fica sentado, a família toda se reúne ali. Todo mundo fica ali sentado conversando. Seu Deca tá limpando lá lá, Capricho. Ei, é uma abençoado, gente. Que coisa, viu? Muito, mas muito boa pessoa mesmo. Desde cedo, já varrei o quintal todinho. Já separou uns milhos ali pros porcos. E agora tá limpando ali. É isso, deve ter família grande. É isso, né? Tem que ter um banco desse tamanho mesmo, né? É, tá aumentando. Tá aumentando? Olha! É um dia vai nascer mal viu? O está com quantos bisnetos, Tadê? Né? Tem sete, era oito. Oito bisnetos, quantos netos? Vinte e seis. Vinte e seis netos? Uhum. Doze filhos? É, filho vivo é doze, é quatorze. Eram 14 então? Ah, não sabia, sabia só dos doze. Doze. Deus levou. Depois ela fecha, Amanhã ela vai dar meio-dia para aí e ela abre. Ela começa a abrir, só? Ela abre só, só de dia. Ah, então quando é a tardezinha, ela vai fechar e pronto. Fecha. Seu é jeito de dividir. Isso, o Deca tá aqui no capricho, cuidando das flores dele, limpando os bancos ali. Olha essa aqui, que bonita, Madalena, ó. Diferente, né? Uhum. Olha aqui, ó, tem uma, uma pequenininha aqui, ó. Eu nunca vi essa florzinha. Olha que linda essa. Esse hibisco também eu nunca, eu não tinha. Ele é lindo, hibisco, né? Que, ó, é. Diferente. Muito bonito mesmo. Mão abençoada, né, bem? Tipo de bico dobrado, né? É. E essa aqui, bem, você sabe o nome dela? É bico de papagaio? não. Será que é bico de papagaio? Eu, eu sou Deca. Você que não é bico de papagaio não, né? Não. Ele plantou a rosa próximo da Ficou bonito, bem ó. É, com É. Olha que linda essa aqui. Eu não é não? Eu acho que é da mesma família. Viu? Ah, eu acho que é sim. Aquela lá está mais aberta, né? Hum. Essa está mais fechadinha. Deve ser isso. Por isso que a gente... Bom, eu, eu sou meio legão nessas né? bênçãos aqui, mas com o tempo tem que ficar bom. Flor de Natal, que eles falam também aquela lá, né? Olha é que cacho de futuro... O coquinho que vai nascer lá, crescer lá. Olha lá pessoal, naquele barranco tem um buraco ali ó. Seu Deca deve saber disso, tem uma galinha botando lá dentro. A galinha tá lá dentro. Deixa eu gravar uma pequena bucha que o seu Deca está mostrando aqui. É bem pequenininha. Olha o tamanho dessa bucha. É de Para quem nunca é viu, vida, nessa... né, Sandra? Olha o tamanho dessa bucha que o seu Deca seu tem Deca aqui. Tá ó a família inteira tomar banho? É. é essa... Essa aqui que... dá para lavar a família inteira. <risos> Olha o tamanho dela, gente. Que coisa mais graciosa. Olha. Vale a pena ter um, uma mão abençoada dessa, né? O que, que é a natureza? A natureza. Então, tá parecendo o, o. Como é que chama? Aquele pau lá do, dos flitos lá. Como é que chama? É, o <risos> tacape dele lá. Eu já tinha visto bucha de metro, mas essa daí é de dois metros. É, <risos> O Seu Deco gosta muito de conversar com a Madalena Tava conversando aqui com a Madalena Agora ele foi lá cuidar das coisinhas Limpou o banco já, ó Tá limpinho o banco aqui Passou um pano é Esperando secar pra sentar Esperando secar pra... É, pra... É o pessoal obrigado. usar, né? É, é Ah, Madalena, seu Deca tem aquelas vassoura lá ainda. Olha que beleza aqui, bem, ó. Gente, olha que coisa. Seu Deca faz... Todo ano o senhor faz, né, Seu Deca? Todo ano. Marra até 200, 220 por ano. Opa. Que beleza, olha lá. Olha aqui, olha aí, olha lá. E aqui... Não. E aqui tem bastante, hein? Oh, tem um! E é feijão, é batata, é banana. Dá uma olhada, gente. Não vou nem entrar para não fazer sombra, ó. Que riqueza. Olha que riqueza, ó. Olha que coisa mais linda que Deus deu. Tá vendo? Não faz falta, né? Muito pelo contrário, se eu tenho a mão abençoada para doar prata. Aí Deus te dá em dobro na hora de colher Dá para todos e ó. Esse aí é prata? Não é, né? É prata é prata Prata sim é. Que beleza, né? Tudo. E ali tem milho, é milho? Milho, né? Milho aqui, aqui já é. Batata, é... Aqui é batata, é feijão. Eu tô olhando daqui e tava achando que era milho. Não, não, tem milho também. Tem milho também? Tem. tem. Ah, tá. Tem batata, tem feijão, tem milho. E E mais vassoura? Querido. Ah lá, tem mais vassoura. vassoura. Beleza, né? Graças tá. a Deus que não a falta. Brinca, né? É. Ah, tem uma penquinha aqui que eu vá... só vou entrar pra pegar só porque eu achei bonitinha. Tem Uma carriola aqui, ó. Essa aqui, Sedeca, essa pequenininha aqui, ó. Essa miudinha até. Isso, deixa eu filmar ela que eu achei muito bonitinha. Olha, gente, ah, não. Eu vou até filmar dali, ó. Traz ele aqui, Sedeca. Aí, ó. Olha o tamanho desse cacho. Olha só. Que benção de Deus, ó. Madurinho. Olha que belezinha, Sedeca. A cara de feliz dele, ó. Yeah. A cara de Alex, que fica. E é prata. E é prata. Que ah. belezinha, <risos> Bonitinho mesmo. E aqui tá umas... Achei bonito, dia que o senhor der, colocou esse esmeril bem nessa madeira aqui, ó. Chumbou lá embaixo, no capricho. E ó, que beleza. Que pode ligar que não, não, não muda nada.